Ah, eu tô mid. Kay, o jungle. Olha, eu e o Kay, a gente normalmente tem muito azar jogando juntos, viu? A gente cai com uns, uns bots complicados. Será é que tem chance de ser GP? E disso? Eu Lúcio? Ah, não sei o que eu quero pegar. Não é possível que eu tomei um Zeraf. É, Zeraf suporte isso. É bot, E, obviamente, cena. É um pique horrível contra isso. Ah, é zero mid, cara. Ai, é zero F mid. Não, é Viego mid. É Viego GP, é Zero of suporte. Ah, é GP mid? De cometa. Não gostava no competitivo? Eu gostava de tudo. Só ao longo do tempo fui deixando de ser apaixonado pelo, pela rotina. Muito treino, muitas coisas. Não sobrava tempo pra eu fazer live, não sobrava tempo pra eu fazer evento não sobrava tempo pra eu namorar, sair fim de semana, sei lá. Me que abrir mão de muita coisa. Duas Evelyn no mesmo time. A gente tem que torcer pra botar ele não. Não, não perder, porque se a bot lane não perder, eu acho que esse jogo fica tranquilo A compra deles tem que entrar na gente, né? Tirando o Jin e o Zeraf, esses dois bonecos aqui precisam entrar reto Caramba, ganka sem head, mano Limpo topside, ganka mid, parabéns What the fuck? Que isso? Zyra broken? What? Zyra broken. É, eu não queria falar nada, mas ali na minha tela apareceu que o cometa matou o Shinzao, né? Eu não queria falar nada, né? Mas... Eu gosto de Echo de Luden aqui, viu? Eles são bem squishes lá, né? Eu, só... eu vou fazer Echo de Luden porque eu não, eu não. Eu acho que ninguém lá vai fazer HP, né? Só esses dois bonecos aqui, mas aí dane-se. matar esses três. Esse GP provavelmente vai fazer a build squish, sem. Vai fazer só crítico, crítico, crítico. Isso vem em mim, parabéns. Tá bem balanceado o GP de crítico, hein? Tá bem balanceado, me parece aqui, me aparenta, me aparenta estar bem justo. É, palhaços. Não é má ideia fazer isso, mas eu não sei se é preciso Queria saber por quê que Top foi campado e esse, esse plantão tá fedando A última do Xin matou todas as minhas plantas ali, por isso que ele não morreu Nossa, o Cerf não tomou meu E ali. A gente tinha que fazer esse Dragon, mas a gente tá sem time aqui. Credo, essa boneca não mata a Minion direito Ah, olha as builds, cara Tem é até luzera um aqui de bota de M.E. Que isso, se eu fosse um mid laner mais... Um boneco mais sólido <risos> Acho que esse jogo tava bem acabado já skin roxa me lembra alguma outra skin Me lembra a skin da Evelyn essa skin da Zyra É ele vai ficar side, a gente consegue fazer coisas interessantes É que não faz nenhum sentido estar aqui Porque a gente não tá vendo ninguém no mapa É que eu tenho... Eu acho muito que a gente consegue burstar isso muito rápido Mas, sei lá Olha as pinks Safadeza Deitado. Sem ult nas plantas, elas tomam e IK pro Battle. A gente não faz tão rápido. Ai, ai, ai. A ultzinha do GP de começo. Com a minha ult, a gente faz isso bem rápido. Mas sem a ult, porque a ult faz as plantas baterem muito mais rápido também. morrendo pro Baron, qual lixo é essa? Ah, ah não, soa! Pelo menos ela reconheceu, <risos> pelo menos foi engraçado <risos> Ah, eu acho justo não vou voltar não A gente tem que ficar perto da zona, A Sona protege a gente Só nesse tipo de situação é muito roubada, que tá todo mundo juntinho. Porque o W da Sona é uma das. É o, é o que eu falo pra vocês. Tipo. A Sona eu acho que é o, o único campeão que pode hum, trocar sempre os itens de suporte em cinco pessoas ao mesmo tempo. Esse tipo de situação que tá todo mundo juntinho, assim, Sona é muito, muito, muito forte. Muito, muito, muito forte. A gente não tinha smile. <risos> <risos> A gente não tinha smite, aparentemente A gente tá querendo saber se a Evelyn é desbalanceada Eu não acho que ela é desbalanceada, eu só acho ela muito chata de jogar contra Mas opela ela não é É chata pra um cacete de jogar contra? É, ela fica invisível e as pessoas não compram um pink no solo kill Desbalanceada, não sei dizer se é, eu acho que não É desagradável A Serafine só faz isso no W, né, que tem 30 mil, mil segundos de cooldown A Sona não tem cooldown nos skills e proca a aura em todo mundo o tempo inteiro Que isso, que isso, calma Emocionado aí. Loucos? A gente tem a sono aqui, vai dar em nada. <risos> <risos> Quase que o que ficou muito feio, coitado. <risos> Olha a build dos caras, no MR pra cacete. Isso. <risos> Agora eles têm a zona. Prepare-se para seu fim. Que isso, a planta. Beleza. Oxe, ele não tinha acabado de resetar o ult não? Ali. Foi no cometa? Eu não entendi porque a planta decidiu que o Jim merecia viver. A planta só falou, ah, não é, vou te matar não. Tem gente, eu quero coisar o Baron. Vamos dar 100 0 no Baron. Ah, ele deu IK nas plantas de novo. Muito ridículo. Por que que é útil do GP, daí cá tá nas plantas? Que que é isso? Ó, oh. ó oh, pirata lobada Tirar a Mentira, não é OP Topê, não. É chato, hein? Por que não daria de cá? Porque elas estão mutadas. Elas estão mutadas.